Vamos amar, vamos amar, vamos sentir saudade, quem nunca, uma mensagem que nos faz chorar, nos emocionar, Vamos junto, essa é Moacy Franco, essa é para o Curtizão, que adora essa música e pediu para que os irmãos, os gêmeos da roça, tocassem aqui, então. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade atender o seu pedido, mas esquecer a é bobagem é tempo pedido. Ainda. Saudade, lendo a carta, sentindo o perfume, mas que fazer com essa dor que me invade? seu pedido, o que, que você quer ouvir, o que, que você quer que o Gêmeos da Roça cante pra você. Sexta-feira é dia, é dia de música sertaneja, não continuo mais, é dia de alegria, é dia da gente curtir um é doidado, galera, vamos junto O dia inteiro eu te odeio, te busco, te caço, mas em é meu sonho de novo. Sonhos são meus em quem rouba a mentira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Mas ainda então, Marcão? Ainda ontem chorei de saudade, relendo, relendo, relendo a carta, sentindo o perfume. Que fazer com essa dor que me invade? Mato, mato este amor, oh, me mata o ciúme. Aô. Até a próxima sexta, aô. vamos juntos.